The first step E cara de boi! Hoje você vai aprender várias técnicas de decoração. Várias técnicas, técnicas de, de decoração. decoração. Ih, Ih, Ih, Ih, cara. <risos> você vai aprender como reutilizar alguns materiais que você em sua casa, que você ia jogar no lixo e fazer itens de decoração muito lindos que, pelo contrário, você ia gastar horrores pra comprar. Você já sabe como é que funciona aqui no começo do vídeo, né? Vocês dão muito joinha aqui eu faço outro vídeo desse. Se você acabou de chegar, muito prazer, seja muito bem-vindo. Você vai adorar esse canal. Ele é feito pra você. Não sei onde é que você tava que não conhecia ele antes, então não perde mais tempo, filho. Já se inscreve aqui embaixo do canal, é muito fácil. Sabe esse botãozinho aqui, ó? Inscrever? Você vai fazer parte da família Rosa Cuca. E vamos nessa. foi rápido hoje, né? Vou fazer até uma dancinha pra não ficar tão rápida assim, pra vocês não ficarem mal acostumados. Ah! A vocês a fazerem um mini pallet que você pode usar para ser o seu porta copos por exemplo, porta xícara e ele é muito lindinho. Ah! para isso você vai precisar de um material muito barato que você encontra em qualquer mercado, que são palitinhos de picolé. Hum, me deu até vontade de comer um picolézinho agora. <risos> você vai começar tirando a pontinha dele, então você pode usar uma régua e marcar ali ó uma linha retinha e tirar todo esse redondinho, que então ele tem que ficar quadradinho, desse jeito assim. para fazer um mini pallet eu usei 13 palitinhos e para colar eles eu tô usando essa cola aí, que é a cola universal. Você pode usar qualquer cola que seque rápido e que não seja cola quente, porque se você coloca uma xícara quente ali, ele vai derreter tudo né? Você vai começar fazendo um quadradinho esses palitinhos que estão do lado é só pra você saber onde colocar os palitinhos do centro porque você vai tirar eles da lateral e vai grudar eles em cima desse jeito aí ó eu coloquei um pauzinho, dois pauzinhos e um pauzinho de novo. Colar o primeiro palitinho ali em cima é a parte mais difícil digamos assim, mas não é difícil também não depois o resto tudo fica muito, muito, muito mais fácil. Você organiza eles, cola o outro do lado ele vai ficar assim. Agora é só você fazer a parte de cima vai grudando palitinhos, palitinhos dando uma distanciazinha de um pro outro pra ficar tipo um palite grandão até preencher bem, agora é só você esperar secar bem e colocar a sua xícara, o seu copo fazer várias e fazer um jogo de mini palites olha que bonitinho esse é um mini cestinho que você pode usar para guardar qualquer coisa, mesmo. Você vai precisar de um EVA, que é tipo essa borracha aí, e vai cortar um círculo. O círculo pode ser do tamanho que você quiser, quanto maior o círculo, maior a sua cestinha. Eu comecei cortando um do tamanho de um prato. meio que de olho mesmo, eu fui cortando risquinhas em volta dele. E eu fiz uns buraquinhos com palitinho de churrasco e peguei um fio. Eu tô usando lã porque lã é o que mais tem aqui em casa. <risos> Mas você pode usar o fio que você quiser. Pode ser barbante, pode ser qualquer coisa, desde que dure, tá? E você vai trançando ele, ó, passando de um lado pro outro, de um lado pro outro. E no final você dá uma amarradinha e pronto. Aquele outro marronzinho ali, ó, eu fiz menorzinho e ficou bem bonitinho. Ó, oh, parece um cestinho de ovo da Páscoa. O mais legal é que você pode fazer quando você quiser. É econômico que pode ser da cor que você quiser também Essa é uma dica pra quem não tem muita habilidade Em comer comida japonesa com paizinhos Todo mundo no universo, quase Você vai pegar dois paizinhos de comer Dois paizinhos, não sei o que falar aqui Dois pauzinhos de comer comida japonesa E vai fazer um buraquinho neles assim, ó Pra encaixar bem E aí eu tô pegando essa molinha Que é de um prendedor de roupa meu Que tinha desmontado E encaixei ali, ó Pra não ficar soltando, eu passei super bonder ali, ó. Quanto mais para cima você colocar, mais vai abrir o seu palitinho e aí é só você comer. Tá! Eu já ensinei vocês algumas técnicas de como fazer pompom Porque pompom, gente, tá super em alta, é maravilhoso Você pode usar pra tudo Não só pra decoração, como pra bijuterias, roupas e etc Então fazer pompom é tipo habilidade que você tem que ter na sua vida Eu já ensinei outras técnicas de fazer pompom Nesse vídeo aqui que eu vou colocar aqui em cima no card E essa aqui é a ideia mais básica e universal Que eu aprendi bem quando era criança Você vai precisar de dois pedaços de papelão Vai deixar ele redondinho e vai fazer um buraquinho no meio Os dois pedaços, iguaizinhos Você vai juntar os dois como se fosse uma rosquinha E aí você vai começar a passar a lã de dentro para fora De dentro para fora para fora, de dentro para fora. Quando ele estiver bem gordinho, quanto mais gordinho, mais cheinho vai ficar o seu pompom. Você corta todas as laterais e passa uma linha entre os dois pedaços de papelão. Aí é só você tirar o papelão e tana, você já tem o um pompom. Se for necessário, você dá algum acabamento ali para ele ficar bem redondinho e pronto. Plano em pompom, eu também já tinha mostrado pra vocês um jeito de fazer um tapete com pompons. Mas essa é uma ideia diferente, porque ele vai ser de coração. Ai, que lindo! Eu vou pegar essa fibra aí, cheia de buraquinho, mas você pode pegar qualquer tapete que seja antiaderente, que tenha buraquinhos, e você vai cortar no formato que você quiser. A minha ideia é de coração, mas pode ser qualquer uma. E aí é só você encaixar os pomponzinhos ali e amarrar o fiozinho que sobrou no pompom nesse tapetinho. E pronto, você vai ter um tapete muito lindo, muito fofo, e que se você fosse comprar, você pagaria mais de 100 reais. Dá pra acreditar? Um beijo eu Tchau Tchau